O The End é a dimensão proibida aqui do Minecraft Irmandade. Na realidade, funciona assim. Cada pessoa tem uma habilidade dentro do servidor e com essa habilidade te dá direitos totais sobre aquilo. Eu, por exemplo, sou encantador. Então tudo que é sobre encantamento, eu que comando. Digamos que um dos meus melhores amigos é o dono do The End. Porém, eu preciso de uma eletra para fazer isso. Eu não posso pegar a letra dele e muito menos fazer uma ponte de blocos para o The End. Então eu vou ter que fazer um avião para chegar até lá e poder Pegar meia Agora, se você quer saber como eu fiz isso e se deu certo, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final que tá muito bom, sério. Quantas vezes na vida você foi baixar algum jogo, vídeo ou aquele meme pânico e seu celular tava travando? É, comigo várias. Sem falar das vezes que o jogo só dão um travando. Que no meu caso era sempre. Eu disse era, porque não é mais? Porque agora eu baixei o Nox Arquivo. Que você nada mais nada menos que o melhor aplicativo para acelerar o seu celular. Já na tela inicial do aplicativo temos o Aceleração de Celular. Vamos testar aqui. Só clicar em acelerar agora e ele vai verificar e pronto. Fácil assim. Olha só como o Minezinho tá rodando liso. Agora vamos limpar os lixos que tem no meu celular para eu poder baixar vários mapas de Minecraft. Basta clicar em limpar, ele carrega rapidinho e pronto. Fácil e prático novamente. Uma função que eu recomendo muito, principalmente pra quem joga, é de resfriador de CPU. Com ela, o seu celular vai ficar mais gelado. E assim tudo vai funcionar bem melhor. E friozinho é bom, né? <risos> Só clica em resfriar agora, ele vai verificar a temperatura e pronto, já tá feito. Como sempre, de forma rápida e fácil. Aliás, eu nem preciso falar, né? Baixem agora o Nox Arquivos com o primeiro link na descrição e avaliem ele com cinco estrelas, porque esse é o melhor aplicativo do mundo todo. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Ó, explicações. Tô cheio de tralha no meu inventário. <risos> Calma, calma. tudo te, tudo tem uma explicação, né? Uh, mais florinha dourada, o oh, diamante. Acontece que o meu amigo Tuguinho, vulgo Tugas, aquele garoto lá namorador, né, Nato, né? Ele veio falar comigo logo quando eu mais ia precisar dele. Então, para mim foi uma coisa incrível. Uh, peraí, deixa eu aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Mano, olha olha essa flor que doida aqui, ó. Eu vou colocar ela em algum lugar, deixa eu ver. Onde eu posso colocar que dá? Não. Acho que aqui nessa lâmpada do meio, né? Pronto. Hoje, como vocês viram, eu tenho um plano de conseguir algumas coisas. E uma delas é uma elytra. Ah, Eu ia esquentar vidro, mas eu já tenho alguns aqui, né? E o problema de conseguir uma elytra é que eu preciso ir pro o Porém, mano, peraí, por que tem um bloco de grama aqui? Mano, esses Enderman estão me deixando insano. Não é não é que trefe. Mano, vou te treinar para atacar a <risos> O meu plano para eu conseguir esses itens do que eu preciso é eu ir sem fazer ponte de bloco e também sem usar eletra do como vocês já viram, provavelmente no dito da né? thumbnail, eu, eu quero ir de avião. E vai ter algumas coisas que eu vou precisar. E a primeira delas é uma autorização para pegar meu elytra e também para ir para o né? porque querendo outro game é meu amigo, mas eu não então, eu vou passar por cima dele. Vai ter uma, vai ter uma guerra aqui, né? Porque para quem não está ligado aqui no Minecraft Irmandade, todo mundo tem uma habilidade. Essa é a minha. Eu sou a pessoa responsável por fazer mesas de encantamentos e bigorna. E se outra pessoa fizer isso sem pedir para mim ou sem me pagar, eu tenho total direito de ir atrás de vingança da pessoa, como já fiz anteriormente e, como o Tuguinho é meu maior aliado, eu não quero passar por cima dele. Tá ligado? A parte boa é que ele me contou que agora a habilidade de fazer mais villagers, né? É como que era o nome da habilidade, se não me engano era de plantação, alguma coisa assim, tá liberada pra todo mundo, pois foi queimado o livro da habilidade, então eu já fiz dois aldeões pra deixar aqui pra mim e no futuro eu vou ver o que eu faço com eles, mas é bom que eu já tenho eles agora, porém pro nosso objetivo de hoje eu vou precisar de muitas coisas, e a primeira vai ser ajudar o Tugin. aliás, vocês viram que meu, meu terra tava quebrado, tava arrumando né, vocês vão entender o porquê e eu vou falar com o Tugin pra conseguir autorização pra fazer a Elytra e pra entrar no The End né, a parte boa é que ele já veio até mim tá, não, não, não, me fala o que você quer, é, enfim, eu quero eu quero entrar no Nether, é isso. Tá, para quê? Só que eu não tenho dinheiro, mano. Ah, não, eu tenho, mas eu tenho um passaporte. Não, não entendi então o que, que é arriscado nisso. Então, eu queria que você desse um jeito de abrir o Nether para mim, porque eu não tenho acesso para entrar. Ah, não, isso, isso é tranquilo. A gente entra lá, entra lá. Mas o que você quer fazer no Nether? Eu quero pegar estrelas do Nether, entendeu? Aquelas estrelas que você só consegue matando o Wither. Hum. Quantas, quantas? Três, quatro, eu não sei. Ó, oh, assim, eu, eu não sei você, mas eu acho bem difícil ter que matar os, os Wither, sabe? Os esqueletos, Wither Boss. Pegar, Eu acho arriscado, assim, e eu não gostaria de perder todos os meus itens. Você também não, né? É, não, você tem algum plano? Assim, assim, você sozinho, você consegue. Mas você contra a pessoa, Sim. sabe? Se é que você não tá me entendendo, pode ficar um ah, pouquinho mais fácil, né? Entendi, entendi. Cara, se tu quiser ir lá comigo, eu aceitaria não. Uma boa, velho Não, mas, mas tem, tem um preço Tem um preço Tem um preço Tá, lá vem, mano Lá vem O que, que você quer? Eu quero autorização Pra pegar não. uma elytra tá <risos> Mas eu gente, quero mano. eu mesmo pegar eu não quero só ajuda Eu quero pegar por conta própria Esse é o requisito Cara, em relação ao Dendy, você tem acesso a tudo, porque, querendo ou não, você é a pessoa mais amigo meu aqui do, do servidor inteiro. Inclusive, mano, eu hum. queria falar com você. Vem cá, vem cá, desce aqui tá. comigo. Tá bom, vamos, vamos. O mais legal é que o Tuguin me ensinou até acabar tudo usando o Wither na hora de conseguir as estrelas do Nether. Olha que maneiro. Ó, oh, eu acho que essa flor aqui não funcionou nem um pouco legal aqui. Eu tenho uma ideia para melhorar ela. Calma aí, muito provavelmente. deixa eu subir aqui no meu teado, né? Se eu esconder elas aqui no meio, vai funcionar bem melhor, né? Deixa eu subir aqui para ver. Eu vou colocar uma aqui. Outra aqui. Aqui eu volto o vidro Ah, olha só agora as partículas verdinhas aqui em casa. Mano, melhorou demais aqui embaixo vem também ou não? Vem também, ó, tem aqui. Agora senta tá como eu quero. Mas bom, para a gente ir para o Dende, eu obviamente tenho que perguntar pro o depois aonde fica o portal. Mas quando o nosso como o nosso plano ainda precisa de um avião <risos> é um avião. Eu vou precisar de alguns recursos. Na real, primeiro eu vou precisar de uma lista, tá lista completa, né? Agora vamos colocar a lista de tudo que eu preciso. vou precisar de alguns itens Edstone de de e de alguns bloquinhos de apoio. Tá, porém, eu não tenho nenhum deles ainda, então fica, fica invisível aí. Agora a gente precisa começar a coletar eles. Então vamos lá. A parte boa é que para começar eu vou precisar de um barco e tem uma ponte de barcos até a casa do Pedrux. Oh! E ele tá aqui. Mano, eu acho que é uma das primeiras vezes acho que eu vejo ele aqui, né? Não, acho que é a segunda, né? Só que quando não tinha casa, né? Boa tarde. Bom, já que ele tá moscando ali, né? Eu vou, eu vou pegar o barco e me para. E olha só como tá ficando o Villager. Já tá começando a destacar o nariz dele. A nossa mini trollagem funcionou, mano, muito da hora. Agora a gente vai poder também pegar o primeiro bloco que a gente vai precisar Precisar aqui na nossa no nosso objetivo, né? Ah, aliás, uma dúvida. Quem já é inscrito do canal tá ligado que eu quero fazer um mês que eu vou postar vídeo todo dia. Daí vocês acham que é mais legal? Pera, deixa eu pegar esses... deixa eu pegar um ferrinhos aqui enquanto isso, né? Vocês acham que é mais legal a gente chamar isso aqui tipo de mês la J? Vocês acham que mês la J é um nome legal? Bom, comentem os nomes que você achar aí, mano. Se alguém achar um nome bem legal, eu vou, eu vou dar crédito para a pessoa, tá? Olha só aí, pronto. Temos o primeiro item da lista: três pack de bloco de ferro. Na real, não precisava ser necessariamente bloco de ferro. Era qualquer bloco que eu pudesse usar para construir e depois quebrar. Mas como a gente tem uma forma de ferro, por que não, né? Na real, eu acho que eu vou voltar para o barco, porque o próximo passo é um pouquinho mais complexo do que parece. Eu vou precisar ir até um bioma de pântano, porque na real eu vou precisar de Slime e Slime sempre nasce em biomas de pântano, né teoricamente. Então já que lá é o melhor local para a gente achar isso, Lá, né? A parte boa é que a gente já foi para um bioma de pântano antes, quando a gente foi pegar o um Meketreff, então meio que a gente já sabe como chegar lá e aonde arrumar essas slimes, então vai ser fácil, isso tem que sair da nossa ilha e caminhar até lá. Beleza, estamos aqui no bioma de pântano, aqui é pertinho de onde a gente conseguiu o Meketreff, era um pouquinho para lá que a gente conseguiu ele. A parte boa é que já tá ficando de noite, já mandei um link enorme, por favor. E eu tenho um monte aqui numa Minecraft que ele mostra pra mim algumas coisinhas, como se eu apertar esse botão aqui, todas essas caixas verdes aqui são chunks de slime, então são locais. O slime pode nascer aqui no Minecraft. Agora, se a gente vai ter sorte do slime nascer, é outros 500. Levando em conta que a gente vai precisar de vários blocos de slime e também vamos precisar do pistão de slime. A gente tá um pouquinho ferrado, mas a esperança é a última que morre. Então vamos torcer para que apareça os slimes aqui e a gente começa a farmar isso o quanto antes. Eu acho que eu devia ter feito uma farm de slime, né? Ah, mas é muita mão. Peraí, aquilo ali é um sapo que da hora é a primeira vez que eu vejo um. Oi, já tem um slime aí, mano? Isso é bom, né? Tá, até agora não nasceu nada aqui. Eu acho que a ideia mais inteligente é ficar zanzando por aí na esperança que nasça, né? Até porque pra lá tava marcando que tinha bastante de slime. Ó, eu ativei o mod de novo e é pra lá que tem algumas. ó. Existe uma chance rara de ter tipo assim duas ou até três e às vezes até quatro chunks de slime totalmente juntas. Se eu conseguisse achar uma dessas, mano, ia ser bonzão. Porque eu podia preparar a área para farm. Eu achei até a barba, achei até a barba. Uma aqui é uma área bem plana, né? E Tem bastante tinha que slime. Quer saber? Eu vou tirar todas as árvores dessas áreas aqui. Não, eu vou esperar um pouco. Acho que vale mais a pena esperar um pouco. e torcer para que espalhe. Eu tenho uma conversada com os meninos. O que é que é um porco? Ah, um esqueleto dourado Eu dei uma conversada com os meninos E pelo que eu entendi No pântano, espalha muito slime Quando é lua cheia Agora é lua nova Essa lua vazia aqui é a lua nova Quando estiver totalmente cheia Obviamente é a lua cheia Então, como vai demorar algumas noites até a lua cheia Eu vou aproveitar esse tempo Obviamente agora eu vou dormir Já pra passar o dia logo, né? E depois disso, eu achei esse local aqui, ó Temos uma, duas, três, quatro slime chunks Assim, não são coladas Mas são bem perto uma da outra Fora que tem mais uma aqui ainda, né? E outras ali eu vou limpar toda essa área aqui, deixando ela mais planinha, tirar as aves, arrumar o terreno. Aí quando tiver a lua cheia, vai estar tá bem mais próximo do slime nascer e não vai ter nada interrompendo ele. Eu também vou pegar esses sapos com, com uma corda ou algo do tipo, e vou mandar eles pra longe que eu, que eu descobri que o sapo ataca o slime. Enfim, vamos mimir vamos começar esse projeto. Ó, alguém dormiu pra nós? Então só bora. Ó, a gente falou que reformar esse belma pra gente poder fazer essa mini farmzinha de slime não automática, foi até que fácil. Foi bem divertido, mano. Agora é só esperar ficar de noite. Mano, passou um tempo, é, eu perdi a lua cheia, mas tá tudo bem. Eu tava vendo aqui o zumbizinho atacar o, Deu um ambulante aqui, quando ali do lado eu vi o primeiro slime. Tem mais um ali. Boa, tá funcionando. Tá bem, aqui boa. Eu preciso de muito slime, então eu tenho que torcer para que além desse nasça bem mais do que isso, porque senão não vai funcionar nem perto do que eu quero. Dropou? Tá, para lá tinha outro ali que eu vi. Olha, esqueleto, dá licença, né, amigão. Pronto aqui, vem. Tá, já temos cinco bolas de slime. Na real é bem pouco, mas ó, oh, já é um começo, está nascendo mais. Mas olha ali quanto que nasceu! Meu Deus, e agora? Eu só preciso me livrar desse meio mundo de zumbi que tá aparecendo, mano. Coisa da boba, né? Mano, tá nascendo muito slime. Olha ali! Meu Deus! Eu tô feito. Nossa, e agora? Mano, olha quanto slime que tá nascendo! Vai dar certo! Mano, que esqueleto chato! Pra cá não tem mais, só pra cá, né? tá? Olha, estamos chegando a quase meio pack de Slime. Será que vai dar? Qual é galera? Aí ah, deixa eu ver. Ah, não tô vendo mais nenhum. Vou ter que torcer que essa quantia que dê, né? Eu não tô vendo mais nenhum. Temos aqui seis blocos de Slime. Tá, ainda falta um pouco, mais com essa noite do no Minecraft que se passou, eu já percebi que a gente vai com certeza conseguir. Estamos cada vez mais perto desse objetivo. Só dá uma averiguadinha, né? Vai que tem mais algum aqui, né? Mas tem não, tem não. É só de noite. Então, parece que eu tinha me equivocado, né? Porque eu achei que já tinha passado a lua cheia. Mas não, a noite anterior foi uma antes da lua cheia. Então, agora é lua cheia. E ó, ó, ó o resultado. Já começou. Vamos farmar slime agora no modo alegria. Mano. Diz a lenda do Minecraft que no pântano, na lua cheia, é quando mais nasce slime de todos os tempos. Acabou de ficar de noite e já tem dois. Então, por enquanto, assim, tô confiante, tô confiante. O problema é que também os mobs não, não tá economizando, né? Mano, todos os mobs do Minecraft já nasceu agora. Ó, oh, mano, o zumbi roubou minha bola de slime. Mano, eu tô passando aperto aqui tô com todos os mobs, tô ficando louco. Oh, dropou o um disco! Mano, que rolo aleatório. O que que tá acontecendo? Ah, deixa eu ver. Daqui não tem mais nada que me importa, né? Ali, ali tem slime. Assim, a parte boa é que tá nascendo slime. A parte ruim é que eu tô tendo que passar por um labirinto de mobs. E esse sou eu, basicamente, perdendo minha sanidade só para conseguir algumas bolinhas de slime. O que importa é que deu certo, né? Ou oh, eu acho. Ó, oh, aqui tem mais, aqui tem mais. Agora tá numa área mais limpa, vai ser um pouquinho mais fácil, eu acho. Tá vindo creeper, não vai ficar mais fácil nem ferrando. Tá, tem mais algum slime em algum lugar aqui? Ali tem dois. Ali tinha um, mas acabou de sumir, né? Ali tem um pequenininho, ali tem. Um. Vamos lá, vamos lá. Eu vou primeiro nesse, depois eu vou naquele. Oh, valeu a pena. Tá, vamos para aquele lado que aqui não tá tendo mais nada. E para lá eu sei que tinha. Eu não sei que tenha sumido, né? Ali, ó, tô vendo. Pronto, temos bastante slime. Nossa, que correria danada, né? Fato curioso é que eu fui guardar algumas tralhas no meu baú e... Ó, ah, nesse baú foi, né? É, nesse não vai. Algum felizão da vida colocou vidraça azul cinza clara aqui pra me enganar. Não vou mentir, funcionou. Mas com a necessidade? Eu percebi que tem mais baús. Ó, tem total de 54 delas. Eu vou espalhar no inventário de alguém depois. De qualquer forma, agora com isso, está concluído. 11 blocos de slime. Agora eu preciso de uma árvore de bétula. Não deve ser tão difícil de arrumar. Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma expedição rapidinha Eita, e ó, alguém subiu lá Escada de trabalho, escada, confere Laje, confere Estamos cada vez mais perto de terminar. Agora sim, hein? Pegar alguns pedregulhos. Madeira eu tenho aqui. Redstone eu tenho aqui e ferro até aqui, e Mais pedregulho. Com isso, nós vem no livro de craft aqui. Fazemos três pistões. Pegamos um slimezito, colocamos aqui e pronto. Com isso, os dois pistões também estão concluídos. Agora eu acho que eu tenho. Tenho quartzo, três observadores e pronto lista completa. Aqui a gente tem tudo que vai precisar para o nosso avião. Próximo passo é só encontrar o Tugin e falar com ele para descobrir onde que é o Dend, mas tá dando certo. Tá, enquanto o Tugin entrava, eu aproveitei e peguei mais pães, né? Porque tive com certeza a precisar, e agora ele já tá ali, ó, dentro do ou de tartaruga. Zugin, o menino mais namorador do servidor. Ei, doido, tô comendo. Tá, tá, tá se preparando para ir pro encontro, né? Eu não, tá doido. <risos> oh, oh, me, lembra que eu pedi pra você deixar eu pegar o meilaitra e pra eu poder ter acesso ao The End, blá, blá, blá, e tudo certo? Chegou o momento? Ah, onde é o The End? <risos> Tá, <risos> vamos lá. Para chegar lá, você vai precisar de my light. Então bora. Eu não tenho. É verdade, né? Bora, vai, ver vai, ganhar Vamos do jeito, Mirge. E eu e o Tuguin fizemos uma longa viagem até chegar ao portal do fim. A parte boa que agora tem um o caminho decorado e eu posso ir lá sempre que eu quiser. Tu que achou um baú? Pão! Valeu a pena, valeu a pena. <risos> Tudo explorado, Zé, tá doido? Eu achei pão, pra mim tá bom. Eita, Cara, eu não sei se eu decorei o caminho ainda, mas, se eu não me engano, é por aqui. Eu tenho que passar aqui todo dia. Cadê? Eu não lembro se eu lembro. Você, você, você devia saber, né? Calma, calma, acho que é aqui, achei. Aonde? Eu te, eu te perdi. O uh, baú! <risos> ah, não, mano. Pão! O uh, baú! Ah, não teve pão. Tá, cadê? Meu Deus do céu, mano. Oh, Vem cá. Tá Antes de você entrar, eu queria te falar uma coisa. Eu ah. fiz uma alteração hoje, eu acabei de fazer, inclusive, eu acabei de vir pra cá e você vai ver o The End de novo, vai ser a primeira pessoa que vai testar o, a entrada do The End. M maneiro, eu posso entrar então? P pode entrar, vem. Ué, e haja luz? Tem, tem um beacon aqui? Ah, então foi por isso que a gente te buscou, matou os witter, né? Essa daqui é a entrada a laser, não, não dá pra passar aqui, mano, não dá. Não, não dá, dá véio, é só andar. Ih, peraí, não Não dá. <risos> ah, tu, Por isso que tu queria, mano. Cara, é exatamente mas tem, tem, a, tem alguma coisa aqui por trás, porque o, a, a luz do sinalizador não é, não é capaz de tampar uma pessoa, né? Tem alguma geringonça aqui no meio, né? Segredo, é segredo. Faz o seguinte. Hum, hum, hum. Você vai precisar de um passe pra poder entrar lá no The End agora. Tá, faz sentido. Que nem o passe do Nether, que o, o Phantom fez. Sim, tá, e, e onde eu pego o meu? Eu tenho que pegar, calma aí. Tá bom. Calma aí, calma aí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vira pra trás, vira pra trás. Tá, tá, tá, tô indo. Pode olhar pra trás. Tá. Olha o que eu tenho na minha mão. Esse daqui vai ser o passe. Eu não sei se vai ser pra esse. Pra decidi muito bem ainda mas é um papel. Ma, ma, maneiro, maneiro. Me dá o meu. Não, você tem que pagar. <risos> eu não trouxe nada, não achei que eu tenho que pagar. Ó, eu vou te dar esse passe aqui de graça, só que hum. você vai me devolver esse passe depois. É um passe temporário para você, tá? Vamos ver seguinte, então. Qual que é o valor dele? Um diamante mano Só? Só. Não, não, não Vamos fazer o seguinte, olha aqui ó Deixe esse passe comigo pra sempre Aí quando você definir o valor que vender pra todo mundo Você me fala que eu pago, pode ser? Ah tá, pode ser Agora bota aí no baú Não tá pegando Ah, tá sim E bem-vindo ao Dende. Mas olha o pego ele volta o meu passe Aqui em cima <gasps> Ah, que da hora Oh, muito doido Pode fazer uma sugestão? Ah. Pra ninguém trapacear o seu passo ou algo do tipo Você poderia depois trabalhar pra trazer um guardia aqui Pra ninguém conseguir quebrar blocos É verdade, mas você consegue passar por essa lava aqui? Não dá, não, né? Não tô não <risos> Se bem que uma pessoa que com fire resistem consegue passar por aqui, né? E poderia atacar é uma pérola também, né? Eita, pega é, é complicado isso aí, mas eu vou resolver É só você pegar a sua light agora, né? Boa sorte Obrigadão, oh, brigadão, brigadão. Eu vou eu só ver onde de uma montar meu avião, eu te chamo pra ver, então. Tá, cuidado pra você não perder seu passe, mano. Tá, agora que a gente tá aqui já na, no Dende, a gente vai escolher o um local mais aqui pro meio mesmo, e eu vou subir bem alto. O meu plano é fazer o avião numa altura bem alta, porque daí eu não vou ter chance de bater em alguma ilha, eu vou bater só numa torre, ou quem sabe até num barco, né, se a gente tiver mais sorte ainda. E aqui que entra os blocos de ferro, pra subir a torre mesmo, mas depois eu tiro eles, eles não são tão necessários assim. Ah, por sinal, eu já devolvi pro Tuguinha aquela cabeça de dragão que era dele, ele havia esquecido comigo. Agora, vamos começar a fazer esse avião aqui, né? Agora sim, para ser sincero, o avião em si, ele até que é de boia de fazer. É, só que isso do bloco cair foi um problema. Ó, vou colocar os pistãozinhos aqui de boas. Outro pistão aqui e aqui até outro observador, mas meio que eu perdi o meu. Ó, acho que agora é a hora que a gente tem que quebrar a pilastra, né? Já que eu vou ter que descer. Tá, agora sim, agora vai, né? Peguei até uma água ali. Deixa eu ver se os pistão estão de... tão certo aqui também, aqui, aqui e agora o nosso avião está pronto. Eu acabei de me tocar que tem uma pilastra ali na frente, ah, mas vai ter que quebrar ela né fazer o okay. que então vamos ligar o avião aqui, coloca aqui a parte da frente dele. Ah, eu coloquei o lado errado, não tá vendo também. Ah, não é assim. Ó, deixa eu botar uma água aqui vamos lá buscar e arrumar tudo. Tá, arrumei ali já também. Agora sim vai funcionar nosso avião. Vamos lá. Agora sim podemos ir de verdade até uma end city de avião, mano. Ó, a gente sempre vai sendo jogado para frente, então a gente não cai do avião nunca. E O avião vai no bonitão. Casazinha dele com tudo que ele tem direito. Passou por aqui? Passou. É. Agora é só a gente esperar até a hora certa que em algum momento a gente vai chegar numa, numa end city. Pode demorar, mas a gente vai. The que está a primeira ilha do The End que nosso avião está passando. Significa que a gente já voou mais de mil blocos. Daqui em diante a qualquer momento o nosso aviãozinho pode chegar em alguma cidade do The End e a gente pode arrumar a nossa primeira Elytra e alguns itens importantes que vai ajudar muito no nosso próximo grande projeto que vamos ver o The End aqui junto com o Tugin. Mano olha que da hora. Eu nunca imaginei que isso acontecesse. Eu estou muito animado, na moral. Mas bom, agora que nós está tranquila, né? Mas pare de ficar aqui ó, de boa explorando a fauna do The End, que não tem nada demais, né? <risos> Olha que estranho aqui. Enfim, vamos esperar achar uma ilha, né? Gente do céu, basicamente andamos mais de 4 mil blocos e vamos dar de cara com um barco do Dende. Eu vou falar já, se não, se não tiver lá, ali, eu faço questão de deixar o barco andando em linha reta. Pode passar 10 ilhas do Dende que eu não vou parar. Na real, eu passei por duas, mas elas não tinham barco igual essa. Agora você que vai ter barco, você vai poder pegar uma cabeça de dragão e se dá sorte Light. Então, meu Deus do céu, Mano, eu tenho que essa aventura vale o gostei Na moral, que da hora Estamos chegando e... Che... Gamos, literalmente dentro da cabeça do, do bicho. Até quebrou um bloco ali, não sei como. Acho que fui eu, sei lá. Mas bom, estamos aqui, temos cabeça de dragão, barulho de sugar, Ó o ali, poções e e Mano, o Shulker foi embora e temos a nossa Elytra, diamantes e muita alegria. Agora eu só preciso achar um baú do fim, por causa que você uma surpresinha. Só que a gente que até aqui isso que vai ter, vai ter, vou ter que achar para lá um. Eu tenho aqui? Tenho. Achei, eu só preciso que o Shuker pare de me atacar. Eu vou até você então. Então eu irei até você, Dr. Shuker. Tem mais algum? Pobin! Pronto, né? Tô em paz agora, né? Meu Deus, tem nada no baú. Bom, aqui no meu baú do fim, eu havia separado um pouco de pólvora e papel. E com isso, agora a gente tem foguete aqui para eletra. E agora a gente só precisa voar até a nossa casa, que é coisa fácil agora, né? aí eu tô achando que esse caminho aqui é o caminho errado. É, é, é, é pra lá, é pra lá. calma calma Mano, olha o que eu achei ali. Fala se não é melhor do que ir pra casa, voando com o nosso avião de volta, que agora a gente precisa mais do avião, né? É simplesmente uma endgate, e nada mais nada menos que nos teleporta de volta para o começo do fim. <risos> A gente coloca nosso passe VIP aqui, pega de volta e voltamos para casa.